Vamos começar do começo, vou tomar banho, vou lavar este cabelo que ele tá imundo, tá muito sujo. E eu vou usar os produtos da Simple B. Vou usar esses produtos hoje, vou usar o shampoo e o condicionador da Simple B. Eu já tô usando há algum tempo, então eles já estão quase terminando. E eu vou mostrar pra vocês o antes e depois, porque agora meu cabelo tá imundo. Que agora meu cabelo tá imundo, eu prendi porque tava me dando agonia... Eu vou lavar e aí eu mostro pra vocês como vai ficar. Então, venha tomado a cara vermelha do calor que está dentro deste banheiro. E vou tirar aqui a toalha. E ele tá assim, mega sequinho. Aqui em cima ele chega até tá enosado de tão seco que ele tá. Só pra variar, vamos passar o freeze killer. Eu amo. Ele tem um cheirinho delícia e vamos desenrosar. Eu perco muito cabelo, muito cabelo. Então eu vou tirar aqui e aí já fica. Prontinha para a próxima escovada. Tirei esse cabelo pia também. Isso aqui é só o que caiu na escovação. Tem mais cabelo no box também, que eu tirei quando eu passei o condicionador. Mas isso aqui é o meu, minha queda diária. É sempre esse tufinho assim quando eu escovo o cabelo. E aí agora com o cabelinho escovado, eu não seco com um secador, por mais que eu passe um protetor térmico. Eu não seco com um secador meu cabelo, só assim, ah, amanhã eu vou sair, eu vou ficar o dia inteiro fora. Aí eu seco pra ele ficar alinhado. Mas se não, eu realmente só uso o frizz por causa do frizz, pra ele dar uma segurada no frizz. E ele funciona super maravilhoso, eu amo. Então, tá aqui. E é isso de cabelo, é isso. Amanhã, quando ele estiver sequinho, eu mostro pra vocês como ele fica soltinho e super gostosinho, sedoso e brilhoso. Então, boa noite. ti que eu ia mostrar o cabelo no dia seguinte, agora já são, nem sei, 10h50. E, e eu tô com ele preso, eu prendi pra estudar, então vou soltar pra mostrar pra vocês. Ele ficou super soltinho, super, super, e super brilhoso. Tá mega cheiroso também. E eu amo. Claro que assim, já é um dia inteiro passando mão, né? Então não tá mais tão limpo assim. Amanhã eu vou lavar de novo já. Mas, por enquanto, gente, tá incrível, maravilhoso. Meu cabelo é oleoso, então... Esses shampoos, assim, que deixam ele bem sequinho, são a minha salvação. E aí, pra hoje ele tá super bem. Muito brilhoso. E tá com aquele toque gostosinho, sabe? Então, estamos assim. Amanhã vocês vão ver o update de como tá. Mas amanhã já vai tá bem triste, vai tá sujo. Então... Não é o shampoo que eu usei que mais segura a oleosidade. Eu acho que os shampoos mais simples, tipo da seda, da Monange, eles seguram muito mais tempo meu cabelo limpo. Mas ainda assim, esse deixa bem brilhoso, com um acabamento bem brilhoso. Então, gostei. Ele só não faz muita espuma, o que me agonia um pouco. Mas limpa super bem. Então, vale muito a pena. Só podia ser um pouquinho mais barato, porque o tubo é muito pequeno e dura muito pouco. O meu eu tô quase terminando e eu tô usando ele há uns 15 dias. Então, assim, dura muito, muito pouco mesmo. E como ele não faz espuma, eu acabo passando mais vezes pra ter certeza de que limpou de verdade, por causa do meu toque. Então, não vai durar o mês inteiro. Mas se tu não te importa, se eu gosto de shampoo que faça menos espuma tem o cabelo que é um pouco menos oleoso até que o meu, então talvez tu goste, fica esse estufo aqui, então talvez tu goste bastante dele, tu te identifique. O update feito, agora eu vou descansar, porque hoje testou e eu tava estudando até agora, então agora eu vou jogar no celular, fazer qualquer outra coisa que desligar a cabeça, sabe? Eu terminei de trabalhar, era oito e pouco, aí a gente jantou, eu fiz eu fiz a janta, sentei e comecei a estudar. Então eu terminei um curso. Então eu terminei uma hoje, já comecei a próxima. Mas eu ainda tenho umas oito pra fazer, então é muita coisa. E aí dentro de cada curso, assim, cada... Vamos dizer que eu estou fazendo um curso. E dentro desse curso tem várias cadeiras, tipo, quem é na faculdade? Tem várias, várias aulas diferentes. Então essa aula que eu tô fazendo agora, ela tem... Cinco tópicos, mas o curso em si tem oito aulas, então. Ai, tô. Recei na segunda, mas esse nós segunda eu não preciso terminar, preciso fazer todo o resto dele, então eu vou focar muito nisso. Então se eu sumir, é porque eu tava estudando. Tá um frio dos inferno? Tá, tá frio. Tô com 300 blusas, mas tudo bem. Tô comendo sorvete? Tô também. Pode estar a temperatura que for, sorvete. Não tem época do ano, sorvete é pra sempre. Melhor sobremesa da vida, sério, eu tava morrendo de saudade. Então, menos meu sorvetinho. É com tudo que tem direito. Tem cobertura, granulado, tem baunilha, morango, chocolate e flocos. Tudo eu amo, meu Deus. Deixa eu mostrar o look Da pessoa que saiu 8 horas da manhã Pra fazer exame de sangue Tô com essa super pachinina Bem quentinha Que eu boto por dentro assim do casaco Pra ficar Mais quentinha ainda Então eu faço assim, fecho Vai ficar super quentinha Tô com um moletom aqui e uma manga curta pra facilitar na hora de dar o braço pra fazer o exame. Daí tô de All Star. a calça e por baixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar, e por baixo eu tô com uma meia de nylon ainda. Pra ficar super quentinha. E é isso, um milhão de camadas. E hoje é o primeiro dia do inverno, então eu sabia que estaria frio, então já me preparei pra isso. Acabamos de voltar da formatura da minha amiga, da Bru. Filmei um pouquinho lá e tô aqui sentado no sofá. Agora são meia-noite e quarenta e eu tô com a mesma roupa que eu fui, esperando pra receber o X que eu pedi, porque lá não deu tempo de comer. A gente foi num pub e não deu tempo de pedir hambúrguer, tipo, fechava meia-noite. Então, estamos em casinha, vou mostrar o look pra vocês, mas estou esperando a comidinha. Eu vou tirar essa roupa e dormir, que eu tô cansada com o sono. Vou tentar mostrar aqui, eu tava de cabelo solto, aí eu tô com a gola da Casa das Oito Mulheres, uma gola rosa com mesca branca, muito quentinha, muito gostosa e bem grande, do jeito que eu gosto, bem volumosa. Meu casaco velho, de guerra, de sempre. Deixa eu apoiar vocês. Meu casaco velho, de guerra, que eu tô sempre com ele. Um blusãozinho preto, que ele parece que é bolinha, mas ele tem esses pontinhos amarelinhos, assim. Que é dele mesmo, é uma linha que tá passada aqui por dentro da malha. Ele fica assim, cheio de bolinhas brancas, de pontinhos brancos. No pé, eu tava com esta bota, lindíssima, maravilhosa, que eu amo, super confortável, ela é da BBC, e uma calça jeans flare, que é a única que eu tenho pra usar com essa bota, porque as outras são todas skinny, ou mom jeans, então fica meio estranho, eu não gosto, eu gosto quando cobre a bota, e aí eu amo essa calça. Eu uso ela em todos os lugares, ela é maravilhosa. E meu cinto, que também uso sempre, porque ela é larga e ela cai. Então, eu amo. E este foi meu look da formatura. Tava terminando de editar o vlog e eu percebi que eu não fiz um fechamento para ele. Então, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa semana comigo. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o like nesse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!